Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei o um unboxing surreal do bestiário ilustrado de Tolkien, feito por André Oliveira, o Dequinha. <música> Chegou aqui em bolsão um pacote enviado pelo André Oliveira, o Dequinha, com um bestiário ilustrado de Tolkien e mais alguns presentes. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa o seu gostei e ativa o sininho das notificações. Então, sem mais demora, vamos ao unboxing! Para Rafael Soares... De André Oliveira, o Dequinha, parece que tá fácil aqui galera. Vamos lá, vamos começar aqui, cortando por aqui. Só tirar o plástico bolha, acho que tá mais fácil. Aqui achei a fita, Vou pegar a tesoura aqui pra ajudar, né? Acho que vai ao modo ogro, viu? Tá bem embalado aqui. aí já tô vendo que é coisa muito boa galera Uau coisa linda coisa fina coisa muito bonita vamos começar por esse daqui olha só aqui pra vocês verem Bonito, acho que são adesivos Depois eu confirmo aqui, tá? Porque Realmente eu não sei, galera Não sei mesmo, surpresa total Olha só, Barbárvore Que lindo Olha aqui Coisa linda Acredito que sejam adesivos Smog Olha só Azog O Profano Essa é aqui Muito top mesmo Desenhado pelo próprio Dequinha Vou ficar de volta aqui Com carinho mesmo, hein Muito bom, muito bom mesmo Que presente, hein Vamos ver esse daqui. Olha esse quadro. Que lindo. A porta de bolsão aqui. Olha que legal. Esse material ó, grosso. Muito lindo. Olha só, galera. Desenhar da mão, né? Impressão isso daqui não, galera. Surreal. Muito lindo mesmo, impressionante. E aqui o bestiário. Olha só que lindo, hein? Muito bonito mesmo. Tem alguma coisa aqui no meio? Vamos... Tem muita coisa. Ele mandou bastante coisa. Antes de abrir o bestiário, vamos abrir as coisas, os itens. Olha, marcadores... Todas as ilustrações dele Olha só, galera São muitos presentes Ele caprichou muito Toda ilustração dele Aqui, ó, tá? Olha só Tudo muito lindo Vou mostrar de perto Isso daqui vale, vale mostrar de perto, né, galera? Ai, caiu <risos> Olha só Coisa linda Com a assinatura do Tolkien ali e aqui atrás ele colocou a assinatura dele. É a Oliveira. Muito top. Saruman. Aqui ó, Bolsão que tem a árvore aqui em cima. Tem um dragão aqui, agora eu não sei se. se é o Smog, se.. se é o Ancalagon, se é o Glaurum. Mas é um dragão. Depois eu vou perguntar para ele, tá? O Gandalf. Que lindo. Muito lindo mesmo. Cheio de presença. Tem outro aqui no meio que eu tô vendo aqui já antes da gente abrir o bestiário. Olha só. Outro desenho dele aqui. Meu Deus, que coisa linda. O Gandalf. Gente, estou impressionado. Estou impressionado olha aí muito muito lindo vamos ver se não vai refletir que tá dentro de um plástico nem vou tirar nem vou tirar porque feito a mão aqui galera não dá não vou tirar isso não olha que coisa linda nem vou tirar do plástico cheio dos presentes gente muito top mesmo. Agora vamos ao vestiário Muita coisa aqui. Olha só. Os detalhes. Tem uma dedicatória aqui, galera. Ao amigo Rafael Soares. Por espalhar a fantasia com tanto carinho. O convite para a grande aventura. Abraços, André Oliveira. Cara... Que honra, e ele marcou aqui, ó. <risos> que legal, o convite pra grande aventura. Ele marcou com o símbolo do Gandalf na porta de bolsão aqui. Que carinho, meu. Muito bom, muito obrigado mesmo, cara. Olha só essas páginas, galera. Para mais brilhante das estrelas. Olha só. Vou só passar aqui um pouco por cima, galera. Só para vocês terem uma noção. É mais um review mesmo. Depois eu posso fazer uma resenha para vocês, tá? Tem bastante coisa aqui, depois eu vou ler, vou mostrar mais as ilustrações, o acabamento, tá? Porque tá muito lindo isso. É tá muito lindo. Né? Sempre ouvi falar desse bestiário aqui, eu estou impressionado mesmo, sério. Olha as águias, a gente viu as aranhas, as ilustrações dele são tops demais, são lindas, são maravilhosas. Aqui, ó, Balrog. Dragões aqui. Ah, é o Glaurung? Até falei que ia perguntar. Aquele dragão lá é o Glaurung. <risos> Legal. Cara, ele desenhou vários dragões do Legendário. Que louco, que louco. Os entes. Olha só, até os cavalos mearas, uau, os olifantes, os orques, e tudo é, tem um desenho original dele e tem também aqui, escrito à mão também, né? Toda uma descrição, um negócio caprichado também, várias coisas aqui. Sensacional, sensacional. Urukhai, World Esses mapas da Terra-média que sensacional. Em preto, né? E os detalhes em branco. Lindo demais, lindo demais. Muito top, muito top, de parabéns. A qualidade ficou realmente surreal. Acabamento impecável, muito caprichado. E as artes, as ilustrações estão épicas. Muito obrigado, Dequinha, pelos presentes. Gostei muito mesmo. Sigam ele lá no Instagram e conheçam mais do trabalho dele. E também na descrição desse vídeo está o link do site do Dequinha, onde você encontrará os trabalhos e projetos dele à venda. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o seu gostei. Visite a loja do Bolseiro e conheça nossos produtos exclusivos como esse botão do Gandalf for President, assim como as camisetas Pets temáticas, todas já lançadas e disponíveis em estoque. E também temos disponível em estoque o livro Contos Inacabados, comprando ele você também ganha o pôster oficial do livro.